Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael de Moura. Eu sou fundador da Escola Construindo seu Clau e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como trabalhar as energias vitais para se ter uma boa comunicação. Mas antes de começar, já te inscreve no nosso canal, deixa teu like e ativa o sininho, bling blim, é para receber as notificações sempre que a gente postar conteúdo novo. Na minha carreira profissional, eu levei um tempo até entender melhor como equalizar essas três energias da comunicação que eu vou trazer hoje para vocês nesse vídeo. Como um palhaço se apresenta sempre em lugares diferentes, como praças, parques, teatros, empresas, escolas, e tem que interagir sempre com diversos públicos, foi necessário um tempo até adquirir as habilidades necessárias para ter um bom desempenho. E foi quando eu ingressei na faculdade de psicologia que eu aprendi que todo mundo passa por isso em algum momento afinal de contas a gente está sempre se comunicando não é mesmo com pessoas diferentes em ambientes distintos faculdade trabalho família amigos vizinhos a sogra o cachorro mas enfim calma que hoje eu vou ensinar como vocês podem invocar os três superpoderes da comunicação no início da minha carreira antes de entrar em cena o meu coração parecia que explodir gente eu ficava muito, mas muito nervoso, e querendo dar o meu melhor, entrava em cena com toda a energia do mundo, agitado, falando alto, e com isso eu não conseguia ver a plateia. Teve uma vez que uma criança colocou um carrinho no palco, eu acabei escorregando, caí e quebrei minha costela. Sim, isso aconteceu comigo. Mas eu percebi aí que a minha energia física precisava ser reduzida. Comecei a estudar meditação, yoga, tipos de respiração. E então, testei entrar em cena completamente zen. Bom, gente, o resultado vocês já sabem, né? Foi horrível. <risos> Quando você for se comunicar com alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o ambiente, entender qual é o ritmo desse local, equalizar a sua energia física a esse espaço. E a segunda coisa importante é entender que se você chegar gritando, fazendo muitos movimentos, a pessoa vai se assustar. Então é importante você ter uma certa energia, mas também não pode estar adrenalizado, doido, loucão, pois isso vai deixar o seu público ansioso e você não quer isso, certo? Por último, lembre-se de que se você vai correr uma maratona e já na largada coloca toda a sua energia, você provavelmente não chegará na reta final. Essa sim, gente, tem que ser turbinada. Essa sim tem que ser assim, ó, a todo vapor. Quando você vai se comunicar com alguém, tem que estar focado. Olhar, ouvir, sentir o cheiro, a temperatura do ambiente. Tudo, tudo isso impacta em uma boa comunicação. Não adianta você falar algo importante para alguém sem ter certeza que ela está realmente ouvindo você. Rafael... A sua esposa está te traindo. Tranquilo, tranquilo. Você não está entendendo, Rafael? A sua casa está pegando fogo. Concordo plenamente. O seu carro foi roubado. Erra. E a outra coisa importante é saber que não é só a fala que comunica. O corpo, os movimentos, a roupa, tudo isso faz parte da mensagem. gente nós medimos a nossa inteligência emocional pelo tempo de ação e reação ou seja quanto mais rápido a gente reage emocionalmente a algo menos inteligência emocional a gente tem então quando você ouvir ou sentir algo antes de sair reagindo é importante aplicar a empatia entender porque o público está transmitindo isso avaliar qual será a sua melhor estratégia de ação e só depois então reagir. Nos meus cursos eu utilizo os jogos teatrais e de improviso para criar situações e de forma muito divertida a gente vai entendendo isso na prática. E fica claro que em qualquer ação que façamos, a nossa energia física deve sempre estar viva. A energia cognitiva aguçada e a energia emocional madura. Legal, né? Agora eu vou deixar um tema de casa para você. Convide um amigo, seu filho, a esposa, a sogra, e tente se comunicar com o seu público aplicando as três energias da comunicação Clau. Depois, conta para mim aqui nos comentários desse vídeo qual foi o resultado. E para finalizar, o palhaço que habita em mim, saúda o palhaço que habita em você. Um beijo, fui! 국민 e atacante